Bom dia, galerinha. Bom, a gente tá descendo agora para um para um evento o concesso lá na Ondina no Bahia Alton Palace. E logo lá sair aqui de casa já pegou um engarrafamento monstro. Valeu pai. vou acompanhar pra vocês, né? Ai, ai. Bora, vambora. Não faço ideia do que aconteceu. A gente vai descobrir. Vai, pequeno. Bora, instrumento. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ó oh, céus, olha que é óbvio. Não tá aqui. Estranho, né? Que liberaram a faixa recentemente lá na baixa do fiscal. Cês se foi um acidente. E aí, nego, o bonde tá andando? Bom de tá andando, pai! Onde de tá andando, se vai lá, eu passo! É, tem que respeitar, né? Respeita os people! Mata show! Vila é grande! Ih, passa aqui vai ser dificuldade Beleza, a gente tá indo um dia, a gente pode cortar por onde? Não faço ideia Por dentro não vai dar, não tem acostamento Very well Qual foi, nego? Tremeu todo agora aí a moto tá se arrepiando <risos> A moto tá se arrepiando <risos> É, mas tá Tô vendo que tá tendo espaço do outro lado Pô, eu não sei vocês Como estão andando de moto, mas eu fico agoniado Não tô em um corredor assim e, Geralmente eu sou o último, né Olha ah, meu tio Ih, meu tio Bastante porta aberta, pode alguém tentar se sair e aí já viu né? Da merda, e agora cá, misericórdia! Essa letra já comeu metade do carro. É, se não fosse bonito esse carro aqui no canto, a gente já tinha caído fora. Pararapam, Exidos, Pararapam, Tuesday for the people. Passa aí, passa nada. Passa em canto algum. Quase subi nesse meio-fio. Já é. Aqui passa é nós. Nice. <risos> eu, eu tenho que falar: não façam isso em casa, nem na rua, nem em lugar nenhum. <risos> Não façam, por favor Bom, aqui a gente vai Cortar por uma rua Interna De ganhar tempo É o trivial Jamais Mas em situação de risco Engarrafamento. O necessário a gente faz. Aqui fica próximo onde encontrar o primeiro posto de petróleo, é logo aqui atrás. O primeiro posto de petróleo do Brasil foi nessa rua. Agora a dúvida é eu subo aqui, é, eu subo aqui, exactly Madeira Brotas. Bom, vantagens de a moto-trail, né? Bom, boa tarde. Bom, deixa eu começar a arrancar nesse cara aqui, senão ele vai me atrasar. Ele me xingou todo agora, com certeza! Que de fato, um cara passa assim do lado da gente, rapaz! Coração vem na boca! Aqui passava um Raul, mas agora não passa mais. Não, e aqui? Ah, rapaz, é protesto, coisa mais comum hoje em dia. Hoje em dia não, hoje. Hoje em dia é uma expressão errada. Várias coisinhas assim que a gente fala errado no nosso dia a dia e a gente vai absorvendo. Igual com o meu... Eu li antes ontem sobre mussarela, fui no, no bar da no baradevassa. devassa aí quando peguei lá o, o, o menu tinha lá mussarela com escrito com c cedilha eu peguei até mostrei um colega comentei com ele eu porra galdino pai, que erro mussarela com c cedilha mas eu acho estranho porque a gente sempre vê com dois S aí ficou na dúvida né eu vi a qualidade do, do, do cartaz e tá muito bem feito então a qualidade dele no geral me deixou em dúvida se realmente tinha algo errado ali e tinha, o erro era eu a mussarela é com Cedilha não é com dois S é estranho né a gente sempre viu com, com dois S Aí mostrou qual é o caso que palavras italianas que tem dois E, no caso lá o, o muzzarella tem dois e quando vem para o lado de cá, quando dá portuguesa, quer dizer, bota no português, né? Do PTBR ele ganha a entonação de cecidilha. Vai falar, pô, então por que a gente não fala pizza? Pizza com cecidilha? Ah, porque nem tudo foi aportuguesado. Não sei se pode chamar isso de <risos> vaidade linguística. Que fica mais bonito escrever com 2Z, é mais chique. Não sei. Só sei que tá assim. Falta ronda, e aí, pai? Esse carrinho aí. Eu vou jogar cara no canto. Vai ah, meu tio. Cara no canto não vai também. Só curtindo o Bob 12 minutos já de vídeo, misericórdia Vou dar uma paradinha aqui, galera E aí, te volto mais tarde Parte de engarrafamento, foi boa? Foi boa pra vocês? Ah, também adorei, foi ótimo Até mais, até o próximo